Como se sabe, o Sol é formado por um plasma rico em núcleos de hidrogênio, prótons, e elétrons livres. Devido à enorme força de atração gravitacional existente no interior das estrelas, os prótons são forçados a se chocarem uns contra os outros, vencendo a repulsão colombiana e dando início ao processo de fusão nuclear, mais especificamente, processo denominado cadeia próton-próton. A cadeia tem início na colisão de dois prótons. Apesar de terem uma carga positiva, eles conseguem colidir porque a imensa força gravitacional exercida pelo restante da massa do Sol é capaz de vencer a enorme força de repulsão eletrostática entre eles. Após um tempo incerto, que pode ser de bilhões de anos, um dos prótons decai, se transformando em um nêutron e liberando um neutrino e um pósito. O par ligado nêutron-próton é um isótopo de hidrogênio, chamado deutério. O pósitron logo se aniquila ao encontrar um elétron e a massa resultante das duas partículas se converte em duas partículas gama mais 1,02 megaletronvolts de energia, que poderá ser percebida da Terra como radiação luminosa de diversas frequências, visível, infravermelha ou rádio. O deutério, por sua vez, pode se fundir com um próton, dando origem a um isótopo leve de hélio. No processo de criação desse isótopo de hélio, são liberados uma partícula gama e 5,49 mega de energia. O fim da cadeia se dá quando dois isótopos leves de hélio se fundem e formam um núcleo de hélio, liberando dois prótons e mais 12,86 mega de energia, o que totaliza, ao final do processo, 26,7 mega de energia liberada. Como consequência da conversão de 4 toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo no interior do Sol, a Terra recebe uma pequena fração da energia liberada no processo, que é próxima à energia de 10 bilhões de usinas de Itaipu em funcionamento máximo ao mesmo tempo.